Aqui nós temos o quartzo rosa, que é a pedra do amor. Dizem que é né, o cristal do amor, mas ela é de tudo, porque tudo é amor. Mas ajuda muito para problemas cardíacos. Ela tem uma força de cura emocional muito grande. Então, por exemplo, quando a pessoa está angustiada, é pegar o quartzo rosa... E aproximar do peito. Você vai ver a diferença que dá. Você sente até o frescor dela. Nunca coloque no sal para purificar ou limpar.